O é um débil mental, digo isso sem nenhuma crueldade, foi sempre assim, e assim será, eternamente. Convém dizer que o homem é o seu próprio cadáver, hora após hora, dia após dia, ele amadurece para morrer. Eu sou madame Clessy, aquela que morreu. Hoje estou velha, feia, cheia de varizes e dinheiro. Quer trocar comigo? Quer? O amor entre marido e mulher é uma grossa batalha. Portanto, para mim, amar é ser fiel a quem nos traz. Tudo passa, menos a adulta. Nos botecos e nos velórios, na esquina e nas farmácias, há sempre alguém falando nas senhoras que traem. O amor bem sucedido não interessa a ninguém. Um viva! A mulher vadia. O marido bateu até se cansar. Parou e foi então que aconteceu o inesperado. A mulher atirou -se aos seus pés aos beijos. E desde então, ela passou a desfilar com o ex-banana, de braço dado e nariz empinado, todo orgulhoso. É por isso que toda mulher gosta de apanhar. O homem é que não gosta de bater. Desconfie de uma esposa amável. Uma esposa cordial, gentil. A virtude é triste, azeda e neurastênica. Toda família tem um momento que começa a apodrecer. Pode ser a família mais decente, mais digna do mundo. Lá, um dia aparece um tio pederasta, uma irmã lésbica, um pai ladrão, um cunhado louco, tudo ao mesmo tempo. O homem brasileiro não está preparado para ser o melhor do mundo em coisa alguma. Ser o melhor do mundo em qualquer coisa, mesmo que seja em cuspe à distância. Implica uma grave, pesada e sufocante responsabilidade. Um brinde ao brasileiro que, assim como eu, Fazem dessa pátria uma mãe gentil, Tolerando os hipócritas e moralistas imbecis. Salve! Aqui jaz Nelson Rodrigues assassinado pelos imbecis de ambos os sexos. E é só.